Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Você naturalmente deve recordar da série Magic o Beabá. Se você não sabe o que é isso, ou você não lembra do que a gente está falando, tem um link aqui para a playlist dessa série que eu fiz logo no início desse canal. Hoje, para surpresa de todo mundo, inclusive a minha, a gente está retomando essa série Magic o Beabá com assuntos bastante importantes para jogadores iniciantes. Afinal de contas, depois que você aprende o que é o jogo, você aprende os tipos de cards, depois que você aprende como funciona o turno e por fim você monta o seu primeiro deck, onde eu posso jogar com esse meu deck? E se eu ainda não tenho um deck, como eu faço para jogar Magic de uma maneira rápida e divertida? O que eu preciso levar para um desses eventos? Preciso levar algum tipo de identidade ou algum documento similar? Todas essas perguntas vão ser respondidas agora, em Magic Beabá, episódio 5. Ok, você tem o seu primeiro deck, não importa se você chegou a comprar ele pronto ou se você montou ele você mesmo depois de consultar listas ou qualquer coisa que o valha. E agora você quer jogar com esse deck. Você quer encontrar lugares onde você possa encontrar outras pessoas, oponentes diversos, com decks diferentes, para você testar suas habilidades e o desempenho do seu deck. Naturalmente, você pode procurar amigos que já jogam o jogo e reunir eles na sua casa para fazer isso. Mas se você quiser dar um passo além e começar a entrar no competitivo, você pode procurar os eventos sancionados pela DCI na sua loja de card games. Mas Denis o que é um evento sancionado? Bem, eventos sancionados são eventos que têm lugar em lojas especializadas em card games. São torneios com ranking e com premiação, que podem ser boosters ou mesmo créditos na loja. E também, é claro, é um ótimo pretexto para você fazer novos amigos. Esses eventos sancionados são promovidos em diversos formatos, como Standard, como Modern, Legacy, até mesmo Commander. E também temos os eventos em formatos limitados, como o Booster Draft e o Deck Selado. Nos formatos construídos você leva o seu deck pronto de casa e joga contra diversos oponentes num torneio suíço, e no suíço você conta pontos com vitórias, não conta ponto com derrotas, e se você faz uma boa colocação você recebe uma premiação no final do evento. Mas nós temos que admitir que às vezes você Construir uma lista, ou você tentar construir um deck sozinho, ou então ter que se dar o trabalho de procurar os cards de uma lista já pronta, já consolidada de algum lugar, isso pode dar um certo trabalho. Então uma maneira muito mais rápida e fácil de você jogar Magic é através dos formatos limitados. Um dos eventos que promove um formato limitado é o pré-release, que antecede o lançamento de uma nova coleção de Magic the Gathering, e é geralmente uma grande celebração da vinda dessa nova coleção. A galera da Forja me acompanhou no pré-release de Kaladesh, e a gente vai mostrar tudo o que a gente viu lá para vocês agora. Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Eu sou o Denis, o seu bibliotecário, e estamos aqui na Bazar Magic para acompanhar o pré-release de Kaladesh. pré-release é um evento que promove o formato de deck selado, no qual o jogador recebe 6 boosters para montar um deck com o qual vai jogar um suíço. Quando uma coleção abre um bloco, como é o caso de Kaladesh, os 6 boosters que você recebe no seu kit de pré-release são daquela coleção apenas, e quando o evento promove a segunda coleção de um bloco, você recebe 4 boosters desta, mais 2 da anterior. Com estes boosters, o jogador deve montar um deck de no mínimo 40 cards, tendo como sideboard o restante dos cards que abriu nos boosters. Depois disso, ele compete em um número de etapas proporcional ao número de jogadores presentes no evento. O que você precisa levar para jogar um pré-release? Quase nada, na verdade. Porém, recomenda-se que você leve shields para seus cards, uma deck box e talvez um playmatch. Alguns terrenos básicos nunca são ruins, embora sua loja possivelmente os empreste até o final do torneio. O kit vem com um dado para você marcar seu total de pontos de vida, mas não faz mal levar um bloco de papel e uma caneta para anotar essa informação durante o jogo. Lembre-se também que você precisa de um número de DCI, que é sua identidade em Magic the Gathering, para participar dos eventos sancionados. Para criar seu número de DCI, basta acessar o site da Wizards, preencher algumas informações, e é isso, você está pronto para jogar! Namar Konato, um dos produtores do canal A Forja, participou pela primeira vez de um pré-release. Nós acompanhamos sua trajetória do deck-building até o final do torneio. E aí, Dan? Fala aí, como é que você está saindo? Você acha que está confiante com o seu deck? Não, cara, eu acho que deve ter que montar um baralho legal. Vamos ver como é que vai rolar. Não. Boa sorte para você. Valeu. jogadores acabaram de montar os seus decks e já estão formando a primeira etapa do pré-release de Kaladesh. E, bom, o nosso amigo Nan Marconato tá um pouco nervoso, o primeiro pré-release da pessoa é mais ou menos assim, mas eu acho que o deck dele é forte o suficiente para pelo menos ter um desempenho razoável até o final desse evento. Vamos ver como é que eles se saem e, bom, desejemos sorte pro Nan. Sendo só pelo Rulan, né? não tem graça essa cara. Esse é um bagulho que tem que ser tipo assim. Você vai ter que o cara vai fazer merda, você tem que ter conta. Porque é divertido. É padrão e eu só torcer. Velho. Você não vale nada o Legendary? Não, não. Na verdade eu espero que ele perca, Mano, o maluco já é um cara tem a 50% de chance de tirar uma Masterpiece, já não tirou. O maluco tinha 50% de chance de tirar um Planewalker, já não tirou. O 50% de chance de qualquer coisa, ele não fez, agora vai não tem, né? Ah, é. Depois de uma desafortunada primeira etapa, nosso ferreiro foi aprimorando seu desempenho a cada jogo, vencendo a segunda, a terceira, a quarta etapa e por fim terminou o torneio com três vitórias e uma derrota, ficando em quarto lugar no ranking e com quatro boosters a mais em sua coleção. Então a gente está aqui com o Namarconato, é o primeiro pré-release dele E bom, o nosso ferreiro da Forja, ele Forja. fez um resultado muito bacana para o primeiro pré-release, eu estou impressionado Mas antes a gente vai falar sobre... <risos> sobre... Só porque você não acreditava que eu ia ganhar alguma de poxa vida, eu não preciso explorar Não cara, eu estou tentando dizer, na verdade <risos> <risos> o Legendário tá se matando. É que eu tô detendo, na verdade, que o primeiro pré-release geralmente é difícil, porque a gente fica nervoso, é uma coisa, né, tipo, é uma experiência nova. É, e é a primeira vez que você montou um deck selado, né? É, eu já tinha tido experiência no Magic 2015 e com amigos, fazendo selado um com amigos, mas um pré-release, você assim, conhecer a galera, jamais. É. E você legal. fica realmente um pouco, né, tipo... Nervoso, né? Dá, uma, dá uma certa tensão. Uma por causa, por causa da hora de abrir o pacote do pré-release, né, que você não sabe o que vai vir ali, cara. E aí, é... Uh, não, não veio. Não, não veio. Então, uma coisa que você não viu no sua pool foi uma... Não vi nada legal. Uma mas masterpiece. É. Não é. veio nenhuma. masterpiece, eu acho que não veio nada significativo, assim, em termos de de valores né? no entanto com a pouco que você puxou do seu kit de pré-release você fez 3 1 eu fiz um nesse pré-release pré pré cara eu fiquei feliz, cara é, muito bom, é. um resultado, é. como, eu, como eu falei, um resultado muito bom né? primeiro pré-release a gente geralmente é. não vai tão bem você realmente foi foi impressionante o seu resultado é, foi, foi legal, eu contei com a sorte também né? porque o segundo oponente zicou mana pra caramba e o terceiro também deu uma zicada na mão o terceiro jogo foi mais acirrado, agora o quarto foi difícil pra caramba. Primeiro eu levei Stomp. <risos> <risos> Plane Walker no terceiro é, turno. Sim, é exatamente... e fora que, que a sua oponente também tinha uma console flagship, né? Então... Sim, e tinha uma outra carta branca que removia tudo. Então, duas vezes, nos dois games, ela, ela fez é. 2-0, jogou muito bem e tirou. Tipo, tava com um exército de criatura. Ela, pff, e com isso você entende a importância do removal né no na sua pool. você tem que ter selecionar bons removals para você ter uma resposta As boa pro seu oponente. que eu saí de depois do, do segundo jogo fez toda a diferença no na game porque deu o removal com hora que precisava e, mano, foi da hora, velho, muito louco, tô feliz com a porra. <risos> <risos> <risos> mas vamos falar do seu deck, uh, qual foi o Arquétipo que você resolveu fazer, é, quais as cores que você escolheu? É, eu sou uma droga pra nome de Arquétipo, mas eu peguei fiz um deck vermelho e preto, que eu não lembro o nome da guilda. Uh, seria Ractus? Ractus. É e, cara, eu investi é. em criaturas, um deck agro, super agressivo, e deu certo. Você utilizou alguns artefatos no caso também? Bastante artefatos, a mecânica do, do tripular é muito legal. Você não espera que ela vai ser legal, mas é da hora o bagulho. Porque ela te dá a chance de, na hora que você é, desce uma criatura que não faria nada naquele turno, por você já ter um artefato que, que já está lá, você tripula ele no turno que, que, que aquela outra criatura entrou e... Faz muita diferença, bem legal. O, turn, o jogo ficou bem mais dinâmico. Muito bom. Bom, esse foi na Marconato da Forja e 3-1, primeiro pré-release dele. Parabéns para você. Valeu. Valeu pelo site. É isso aí, site, cara. cara. Ah, ah sim. <coughs> Eu vou ficar, não, não fiz nada, não fiz é. nada. Forja teve muita sorte no pré-release de Kaladesh. Nós gostamos muito de participar desse evento e nós temos certeza que você também vai gostar muito de participar do próximo pré-release, que será de Ether Revolt. Nós sinceramente esperamos encontrar você lá. Gostou desse vídeo? Deixa seu joinha aqui embaixo para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos. Comentem aqui embaixo como foi o pré-release de vocês e comentem também qual foi o primeiro evento sancionado no qual vocês participaram. E deixem também suas sugestões e críticas, afinal são vocês, através desses comentários, que fazem com que a Biblioteca de Alexandria cresça e se desenvolva para se tornar um lugar melhor para todos os Plains Walkers do Multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, guarde seu apoio do pré-release com carinho. Até mais!